Nasceu, em 2011, a Diálogos do Sul. A gente está trabalhando em formas de arrecadação de dinheiro para a revista, desde 2016, né, com o golpe contra a ex-presidente Dilma. A gente, ex-presidenta, a gente tem uma situação de não só perseguição à, à mídia, à jornalista, mas também de fim da pouca verba que era distribuída como publicidade pelo governo. A gente não tinha tal publicidade, mas era uma perspectiva para as mídias alternativas, o que já não existe. O que sobra é assinatura colaborativa, essas publicidades via Google, enfim, e algumas outras coisas que começam, que vão pingando. Por hora, a gente tem um punhado de, de assinantes que dão uma quantidade e a revista ela está crescendo. E aí nós temos fatos importantes. Então, por exemplo, na campanha do Bolsonaro, nós fomos uma das primeiras, dos primeiros meios de comunicação do país a denunciar a guerra de informação que estava sendo travada, a guerra de fake news, nós denunciamos as relações com Steve Bannon, nós temos feito isso até hoje. Então... É, outra, outra coisa que São Paulo sempre bate na tecla e que agora até o Lula está batendo na tecla e está falando também, a necessidade de formação de uma frente de soberania nacional. A gente pretende ser um veículo diferente e assim a gente tenta construir a nossa, o nosso segmento e o nosso local junto às outras, aos outros meios alternativos. Então é isso, a gente está investindo, está tentando aprimorar e por isso pedimos a contribuição de todos, todas e todos Muito obrigada.